A gente tinha proposto inicialmente fazer grupos divididos, mas eu acho que a gente podia deixar um pouco como foi ontem essa sessão e fazer uma roda bem aberta de conversa, mas acho que estimulando principalmente os estados né, aqui presentes a, a falar um pouco sobre o que, que tudo isso que foi apresentado desde os, a relação com os grandes setores de soja e pecuária, com os grandes commodities, até os, as iniciativas mais locais de né? desenvolvimento bastante local. Qual é? Como que isso pode se encaixar dentro, como se encaixa já dentro dos, do cotidiano de vocês, quais são os desafios, perspectivas, enfim. Na verdade, eu, eu achei hoje. Um dia é muito interessante, né? é, na parte da manhã a gente pôde ver que a gente tem uma realidade aí mudando e na parte da tarde também. Né? É dizer que, na verdade, as cadeias da pecuária, da agricultura, das commodities. É, elas podem não ser os grandes vilões que a gente sempre né, colocou. Aqui tá a turma do bem, aqui tá tá a turma do mal. Né? Então, acho que a forma como você empreende o negócio, né a forma de como você coloca também a sustentabilidade nesses negócios, e eu acho que esse é um tema do século XXI, isso pode fazer toda a mudança. né Então, a gente começa a ver que o desmatamento, a redução do desmatamento, ele pode ser uma oportunidade também para novos negócios que estão se implantando desde as grandes commodities até a realidade mais local. Eu vou dizer particularmente que eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o Sindicato né, do Mauro colocar que ele acha o zoneamento máximo. Né? Então, eu, eu fiquei aqui na minha, mas eu fiquei muito feliz né, ouvir isso das palavras dele, porque é você pensar o seu território, né, seja grande, seja médio, seja pequeno, mas é você saber como é o seu território, qual é a sua vocação e como você vai aproveitar o território da melhor maneira para que isso seja um negócio produtivo, econômico e sustentável. Por que não? Porque a sustentabilidade implica também da própria qualidade daquela família que está ali naquele território. Então, eu, fiquei assim, eu não quis fazer comentários na mesa, mas queria trocar aqui com o grupo, porque são experiências que a gente está ouvindo né, da realidade do próprio produtor, mas a gente, como técnico, a gente acaba ah, achando que esse é o caminho, mas a gente fica se dando conta. Será que o produtor também acha que esse é o caminho? Qual é a percepção que, que o produtor, né, que o indígena, que é, esses atores, para a finalidade que a gente está fazendo esse trabalho, o que, é que eles estão achando né, quando eles pegam essa ferramenta e vão colocar essa ferramenta na prática? Então, ouvir dele, isso, eu fiquei muito feliz. E aí, um outro ponto que eu achei muito importante também, é a integração das ferramentas. Né? Na verdade, a integração das ferramentas é é, a, a grande saída, as ferramentas estão aí, a tecnologia está aí, a inovação está aí e a gente tem que transformar essas ferramentas de forma integrada e adaptar a realidade de cada um. Cada estado aqui tem uma realidade um pouco diferenciada. Lá no Águia, a gente trabalha muito, a gente tem os grandes, tem mais, mas ah, o grande desafio nosso é como reduzir o desmatamento dos pequenos polígonos. Né? Então, eu estou muito focada também para essa experiência aí, do CAR, a gente está implementando o Cadastro Ambiental no Estado, a gente está tá trabalhando os planos de prevenção e combate ao desmatamento nos níveis do município, então foi muito, para mim foi muito relevante ouvir essa experiência de Paragominas. vocês estão de parabéns e a gente, já falei, a gente espera né, chegar lá no município, porque... A gente tem dois municípios, que é Feijó e Mané Urbano, onde a gente está fazendo o Dando Zoom, e, que são municípios onde a gente está investindo muito, mas, infelizmente, foi hoje e a gente não tem poucos Então, é, a gente tem que ir para a ponta realmente, né? tem que ganhar o sindicato, tem que ganhar o gestor municipal, ele tem que comprar essa ideia, porque é lá que as coisas acontecem, e é lá que as grandes mudanças também são a oportunidade para a gente poder conseguir é, inverter essa, essa curva do desmatamento. Né? Então era esse comentário que eu queria fazer. interessante as apresentações principalmente para mostrar isso que você já falou, que é, é mostrar que não tem um bandido, não tem um mocinho, né? E aí mostra toda a realidade, e realmente é um trabalho extremamente interessante. Mas eu estava aqui já mais pensando, nós estamos discutindo com a secretaria, que é o um grande desafio agora, é, é esse trabalho, de como chegar à ponta, entendeu? Porque nós temos lá a secretaria, temos conhecimento, mas a gente precisa agora chegar. Né? Então, é esse nosso grande desafio. Então a gente estava discutindo isso e a gente precisa ir para ação. Está né, faltando para a gente. E aí, uma outra coisa que a gente estava discutindo que eu achei interessante é que há uns anos atrás a, o governo tinha a sua extensão rural e que hoje não existe mais. E aí eu vejo as ONGs atuando nessa ponta. Né? O pessoal apresentando, Eduardo apresentou, a Mariana apresentou os trabalhos de apoio ao produtor e lá e o governo, não sei onde foi para lá. Né, a gente percebe muito isso, né? Com a extensão rural. Bom, mas isso era um. um a gente estava com um, um questionamento nosso, assim, e a gente chegou e começa. Porque a gente está é a todo momento sendo provocado, né? Então vem as apresentações, eu, puxa, mas tá faltando pessoal no meu estado, estou faltando para descer. A gente começa a criar muitas ideias, é assim, muito legal. E né? a gente realmente aproveitar tudo aí. desde ontem está sendo sempre um treinamento é muito valioso acho que assim, foi bem diferente do, do, do treinamento em Macapá não desmerecer o treinamento em Macapá mas esse aqui eu acho que teve assim uma pegada mais forte mesmo treinamento mesmo e eu acho que essa prova de experiência aqui é valiosa né? acho que ela que ser mais contínua e se nós pudéssemos amarrar algumas agendas né, a partir dessas experiências é, troca mesmo de experiências em bloco eu acho que seria super importante né, momentos assim mesmo da gente pensar, por exemplo, o cara vamos pensar juntos, gente, qual que é a melhor estratégia para o o que está dando certo lá no ar, o que está dando certo aqui no link, tá lá e aqui colar, né? Um, Tentar traçar estratégias juntos, né? para que os desafios, geralmente, eles são bem parecidos. Eu entendo que se a partir desses momentos nós conseguimos marcar agendas pontuais, né? por exemplo, daqui a gente sai lá tá? de. Aqui. 20 de dezembro, 20 de janeiro, 20 de fevereiro, a gente vai se reunir para falar sobre o carro. Né? Oh car, vamos marcar, vamos fazer um, vai dois, três dias de oficina específica do carro, e trazer as pessoas responsáveis dos, dos estados para junto, vão fazer uma baita de oficina para a gente alavancar a coisa. né tipo, tipo isso. Eu acho que seria interessante que nós dessemos continuidade nas, nas experiências. Estão sendo apresentados aqui Bom é... Nossa, tem tanta coisa para falar, gente que Acaba Uma coisa que o Mariano Ele tem falado bastante Inclusive agora na hora do intervalo Comentou novamente O que é lá fora. Foi a questão do fomento é, eu acho que nós temos que pensar é, quais as estratégias melhores para a gente buscar essas alternativas para esse momento né? de repente as iniciativas privadas sejam um caminho não sei mas né? a gente tem que pensar em algo nisso e coloco aí eu sugiro para o próximo treinamento a gente dá um enfoque maior aí na Sociobio. Né? Acho que seria importante a gente discutir a, as estratégias né, que os Estados estão lutando para a Sociobio e ver as formas de fomento, de financiamento, os projetos que estão aí rodando, que no meu entendimento é um uma das melhores formas da gente manter a floresta em pé. Então, eu deixo aí uma sugestão para o próximo treinamento, a gente focar na Ao longo de ontem e de hoje, para mim foram duas coisas é, marcantes. Primeiro, o engajamento da sociedade civil, e perpassou todas as, as iniciativas que foram apresentadas aqui independente dos governos terem suas políticas, suas estratégias mas é, o que sobressaiu dessas iniciativas que eu vi foi o engajamento da sociedade civil não, não sei se elas estão tomando conta, ou já estavam antes e não foram convidadas, ou agora melhor a gente sabe fazer e também vamos arregaçar a mão e fazer eu meio que vi isso durante ontem e hoje e isso é Bastante positivo. Né? Então, a sociedade civil é, pactuando, que essa é a segunda palavra que, chave que, também que eu vi ontem e hoje, a sociedade civil pactuando com os governos para, então, não ir para o enfrentamento, não das dificuldades, mas para o enfrentamento dos desafios que se, apres se apresentaram e ainda se apresentam para é, fazer coisas positivas. Eu acho que isso foi bem bacana. E nesse sentido, que tinha a pergunta-chave, que todo mundo falou, ah, como que, a gente, como que a gente vai dar escala, então, a esses projetos de desenvolvimento local? Eu não sei se escala é a melhor palavra, mas eu diria como que nós vamos dar capilaridade a, a essas iniciativas para locais que a gente já tem mapeado, que já tem identificado em relação às cadeias produtivas e por exemplo, é que, é, nesse contexto, elas ainda estão um pouco apagadas. Né? Talvez seja mais fácil a gente rastrear o que o boi faça, é, o que a soja representa, porque eles pesam muito na balança comercial, mas cadeias extrativas, necessariamente, a gente não vê, porque são é, essencialmente realizadas por comunidades que nem sempre têm é, é, é, capital de giro para fazer rodar as suas atividades, que já são, por si só, positivas. Né? Eu acho que nesse sentido a gente deveria pensar De levar experiências positivas Para outros lugares Não sei se a escala para uma atividade é, uma, uma iniciativa positiva é, Representa o melhor esforço Talvez a gente tenha que pensar Nesse contexto é, E aí nesse sentido não, Aqui não, não, não foi comentado Mas eu queria trazer um exemplo lá do Amazonas Que chama Comércio Ribeirinho Solidário feito na, É realizado na região do Médio Uruá, é, com comunidades extrativas de óleos, vegetais, castanha. Eu não lembro agora qual é o produto e borracha. É, teve um apoio inicial da Natura. Estão me empodando, né? nem falei muito. É, teve um apoio, um aporte inicial de recurso é, da Natura, eu acho que também no início da Petrobras, mas ao, aos poucos essas instituições foram se retirando do apoio financeiro essas iniciativas. Ao ponto de que hoje, este ano, as, a, a Natura bateu o um martelo e disse não, nós não vamos mais apoiar porque a gente não tem tipo, recurso financeiro para isso. Então, é, não, é uma, não é uma atividade ainda é, consolidada do ponto de vista estrutural é, é, é para rodar essencialmente todos os objetivos que foram propostos no início do do projeto, mas o que as, as associações fizeram, os gestores das unidades de conservação fizeram e a população, então se juntaram e a partir de agora a gente toca o projeto com os recursos que nós temos e a partir do que nós aprendemos a gente vai tocar então essa iniciativa. Então, é, foi dado o primeiro passo, não, tem dificuldades, o projeto não está perfeito, mas assim, mas as comunidades entenderam, as associações entenderam que isso é positivo e que deve é, continuar. Eu acho que é, esse tipo de iniciativa é, é bem interessante, é uma abordagem diferente onde elas passam a ser, então, a partir de agora, as, os protagonistas desse processo. Eu, é isso que eu queria dividir com vocês. Imagino que seja também a realidade dos outros estados, muitas políticas públicas, né, bem formuladas, e, e que eu acho que talvez o mais interessante seja a gente articular melhor essas políticas. Ninguém precisa, é, como se fala, inventar a roda, ou enfim, mas a gente precisa talvez articular um pouco melhor. O que eu sinto é que a gente tem muitos esforços em diferentes direções, né, mas. Uh, em geral, ah, todo mundo quer a mesma coisa, né? O no final das contas a ideia é sempre a mesma, talvez por caminhos diferentes. É, então eu diria que, eu acho que o verbo deveria não se desenvolver, mas sim conectar, articular né, essas políticas públicas. Ah, o segundo ponto é que eu acho que, não sei se é uma impressão minha, mas talvez o brasileiro seja... É, eu levo isso comigo, né? acho que a gente é muito muito dual, muito, muito maniqueísta, gente, essa coisa do do bem ou do mal, ah, aquele lado é o bom, aquele é o mal, aquele é o mocinho, aquele é o bandido, esse é o bom, esse não presta. E, e a fala da Magali me lembrou um pouco disso, né? que não tem lado, lado bom e lado ruim, gente. Por que, que, que não pode ser, ah, em vez de bom e mal, dizer não, ó, o, a gente tem um setor que precisa de um amparo, precisa de um apoio, precisa alguém chegar e dizer, ó, o que está precisando? Né? Como é que a gente pode melhorar isso aqui? Ah, o próprio Felipe falou, em nenhum momento a União e talvez o próprio governo do Estado tenha chegado para mim e dizer, não. Pera lá, o que está acontecendo? Vamos, né, vamos chegar juntos. E hoje a realidade é diferente. Né? Hoje, aqui no estado do Pará, os próprios TAC mostram isso. Né? O que, que é um TAC? Tem um termo de ajustamento de conduta. Né? É exatamente isso. Dizer, ó, amigão, você está fazendo a coisa errada, né? mas eu não quero te, te prejudicar. Vamos, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ajustar. Né? Então, no meu entendimento, é isso. Isso é a prova de que o diálogo pode resolver, né? de que a gente pode. De modo articulado, resolver o problema sem necessariamente o, o, o porrete né, que o secretário Justiniano falava no primeiro dia. Embora ele seja, seja sempre importante estar tá, tá ali do lado para qualquer, qualquer coisa. Ah, então, bom, Um outro ponto que eu acho interessante também é que a gente precisa multiplicar a informação. A gente vê aqui um, a Magali apresentando o caso do Acre, o Felipe falando um pouco de paragoninas e Gente, não foi coisa de um ano e meio, dois anos ou quatro anos para cá. A Magali bota a linha do tempo ali e começa em 2001, né? E hoje você vai a Rio Branco, você visita o estado do Águia, você tem uma cultura da floresta essa coisa do... Viu, Magali? Até é, assim, eu que fiquei muito feliz quando fui lá na né, reunião em agosto, Dizer, poxa, aqui é cultura do Águia, pessoal do, do pé rachado, né, como vocês falam. Então, assim, isso, isso é cultural, isso é de vocês. Então, isso foi se criando ao longo do tempo. O Felipe, da mesma forma, o vídeo está aí para mostrar, não foi nada de, de, dessa gestão, enfim, mas em 2007 2008 começou a coisa toda e, e talvez até antes disso. Então, acho que a gente precisa multiplicar a informação para a gente poder sedimentar avanço. É, acho que seria, esse seria um outro ponto que eu destacaria também, dentro do que a gente pode fazer. Ah, acho que o terceiro ponto, eu falei ontem pra caramba também, na questão de, de governança, de gestão, mas eu volto a bater na tecla, acho que a gente precisa investir em gestão. A gente tem... a ah, falar um pouco do meu estado que eu que conheço mas a gente tem muitos técnicos bons a gente tem um quadro técnico bem interessante embora a gente a, a rotatividade seja muito alta dentro do estado né, a gente perde muita gente boa né, inclusive do setor privado e, e enfim mas eu acho que a gente se investir um pouco mais na gestão os exemplos estão aí as iniciativas estão aí o conhecimento existe a, a, a, às vezes aos trancos e barrancos ou no peito e na raça, a gente consegue fazer as coisas acontecerem né, então Existem experiências para serem aprendidas, então acho que se a gente puder dar um salto ainda maior de qualidade na gestão, acho que a gente pode ir mais além. Eu diria essa fala pra, por conta da, da, da necessidade de gerir melhor, realmente, né? as políticas públicas. Vou fazendo o primeiro ponto. Ah, e o último ponto que eu destaquei aqui, que na verdade é uma fala que o, o Ludovino me, me, me lembra disso. Né? O Ludovino sempre fala bastante isso, que a gente entendeu o Red como... Na verdade, mais uma peça do, do puzzle, né? do, do quebra-cabeça. Então, uh, eu acho que a gente não pode ter o tratar o RED, o tratar qualquer mecanismo né? dentro desse, dessa caixa gigante chamada mudanças climáticas. A gente não pode pensar nisso como sendo a, a, assim, o, o que vai salvar a humanidade. Não, essa aqui é a solução de todos os problemas, enfim. Não é isso, gente. É só mais um elemento. Né? E mais um elemento que só funciona bem se estiver conectado com os outros elementos. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco o, o, o, essa questão do Red, né? Ah, alguém falou ontem que o Red parece o, o Saci, não sei quem falou do Saci, mas é, é, é, eu acho que isso deve ser, cada estado tem o seu nome, né? O, o Gustavo vai rir aqui porque a gente sempre conversa. Né? Uma vez a gente fez uma reunião, ah, não vou dizer com quem, né? mas há tempos atrás, e aí um secretário, ah, já não está mais no governo, final assim, mas pô, esse negócio de Red aí, isso aí parece cabeça de bacalhau porque todo mundo come bacalhau, mas ninguém nunca viu a cabeça do bacalhau. Né? Eu, particularmente, não, né? nunca vi. Por isso eu até ri na hora, mas enfim. Então Tem um pouco desse folclore e, e esse tipo de coisa ruim que vai desgastando aos poucos né? o trabalho que a gente tenta aqui é, é, construir. Então, se desmistificar isso, se a gente tornar essa linguagem mais palatável, mais assim, uma coisa que a gente possa absorver melhor, que as comunidades possam absorver melhor, eu acho que parte da, da, do que a gente tenta via GCF com o programa de treinamento é isso, né? é tornar mais fácil o entendimento para quem está aqui dentro dessa sala, para os blog que estão aqui, para os servidores, enfim, as pessoas que estão trabalhando diariamente na, na, nessa frente. Né? E, e também via GCF a gente já fez, por exemplo, programas de, de rádio, é, para a gente soltar em rádios comunitárias, para a gente divulgar um pouco melhor a informação, fazer um ABC, o que, que é o quê, tem muita, muita sigla. Vocês viram aqui que tem muitas expressões, às vezes em inglês, que quem está participando de primeira não entende, então eu acho que a gente precisa talvez tornar isso um pouco mais... continuar, na verdade, tornando isso um pouco mais é, fácil de absorver. Né? Eu acho que são esses os pontos, é claro que as perguntas que estão feitas aqui são provocativas, não tem como a gente é, dar uma resposta exata para tudo, mas eu acho que se a gente levar em conta esses pontos, acho que a gente avança bem. Eu tenho uma visão, é, aliás, eu estou há pouco tempo é, trabalhando diretamente com áreas de serviços ambientais. Hoje tem dois meses que eu estou vinculada a esse mundo e tem sido muito bom. Porque, na verdade, a gente já vinha trabalhando antes é, com algumas outras áreas, né, não diretamente a serviços ambientais, mas tem, tem sido engrandecedor é, aprender tudo bem eu vejo é, primeiramente que em relação à cidade verde é, você tem um programa com diretrizes com é, como a finalidade a ser alcançada acho que isso é muito bom né ela ajuda a encaminhar no é, um momento que não tem no é, um momento que você não tem ainda um caminho né? você não tem construído é, você não tem ainda um projeto é, global. Mas é, e você sair de programas é, é, pontuais, né? você buscar um conjunto de ações para que você alcance um único objetivo. Né? É, e aí você começa a ver que você. Se você junto, é, não só utilizar essas ações pontuais e transformar, não só o, o tema RED é, apenas para a área ambiental, mas trazer ela para a social, é, para a cultural, eu acho que isso é o principal. Você tirar é, o RED é, somente da visão ambiental. Eu acho que essa comunicação é muito importante, você criar cultura. Você trazer outros setores né? para dentro da discussão, acho que isso é muito importante. E dentro do Estado da é, é importante a gente ver o quanto isso ainda é, é visto, que a gente tinha é, é, visões políticas. É, aliás, a visão ambiental é muito ligada à visão política. Então desmistificar isso para o próprio Estado. Tirar que é, essa visão ambiental é ligada pra, por um partido político, mas sim como um, uma vantagem comparativa para o Estado. Acho que é, é, o Estado é uma patrícia dessa cultura. A gente tem, ao longo desses três anos e um pouco, aí, a gente está à frente aqui da representação do GCF da Mapa, a gente tem uma comparação bastante interessante, que é justamente o que foi colocado agora por alguns colegas já é a evolução do nossos, dos nossos treinamentos e um diferencial que nós tivemos aqui. de fato entre treinamento aqui e... e, fa, a, e então, é, a gente percebe que o envolvimento dos setores produtivos que muitas das vezes são aqueles que a gente olha com uma certa até, um certo até preconceito nesse treinamento foi muito importante e vai ser muito importante a partir de agora, porque o que acontece a gente viu na, nas apresentações de ontem, hoje também é que essa aproximação quando a gente vê um representante da Cargil chegar e dizer assim, olha, eu, eu demoraria muito tempo para eu conseguir falar com os estados da Amazônia e numa reunião eu consegui ter isso então a gente vê que eles estão ávidos também por aproximação, por diálogo e muitas das vezes a gente se coloca numa situação ou de ofensiva ou de defensiva que que a gente não se aproxima, não permite o diálogo e agora a gente observa que a gente tem um outro olhar muitos de nós passamos a ver que não é bem assim a gente tem condições sim de sentar numa mesa definir algumas diretrizes, então quem sabe na reunião de amanhã a gente saia também com algumas diretrizes do GCF buscando justamente isso, essa aproximação que às vezes a gente pode, o meio ambiente pode ter até um inimigo em comum que não é necessariamente a empresa ou o setor madeireiro ou o setor pecuário talvez eles tenham, a gente viu aqui o exemplo do, do, no vídeo aqui do, do município de Paragominas que a sociedade civil estava organizada junto com a, legislação, a, a, a, a Câmara e junto com o um Executivo, com o um Prefeito, em busca de uma solução, mas alguns membros não queriam, e aí teve toda aquela situação lá junto ao Ibama. E a gente observa que todos querendo, mas ainda tem pessoas, tem elementos, tem situações que fogem dessa Dessa linha. E aí é onde a gente tem que se aproximar de si não. Não é aquele setor que quer se legalizar, que é, é o nosso inimigo, ou então é aquele que a gente tem que combater. Não, a gente tem que estar junto com esse que quer se legalizar para a gente ajudar, ou até mesmo, como diz o nosso é, secretário do Pará, né, de porrete naquele é que não quer, já que a gente orientou, a gente deu todas as condições para ele vir alguns outros não, então tem que ser com base na repressão também então acho que daqui a gente sai com essa lição desse treinamento que tem sim condições da gente se aproximar desses setores, da gente dialogar melhor com eles e a gente fazer um planejamento em conjunto para buscar melhorias voltando um pouco mais para as perguntas o que, que eu vejo? Temos muito a avançar ainda, estamos em diferentes níveis a gente pode ver, só na qualidade da apresentação do Acre, a gente vê a diferença. Entendeu? Então, assim, é uma apresentação que a cada vez que é feita é melhorada, coloca um pouquinho mais e aí a gente observa que a solidez do programa do CISA é diferencial para o Acre. E a gente tem, sim, que buscar cada vez mais nos nossos estados melhorarmos. Tem estados que estão lá avançando também, Mato Grosso, Amazonas, Parar aqui o Endo também. Agora tem um parceiro, né? não é mais aquela voz solitária do deserto, clamando no deserto. No início, o Endo, o Endo ficava desesperado lá com a gente nas reuniões por causa disso. Mas isso é importante. Então, assim, é, consolidar cada vez mais o programa de treinamento do GCF, isso é importantíssimo. Eu vejo que a gente avançou muito com relação à qualidade. A quantidade de técnicos que está hoje recebendo capacitação de cada estado está diferente, porque antes a gente não podia ainda nem abrir para outros, porque os próprios representantes, como tem um, uma rotatividade muito grande, os próprios representantes precisavam ser capacitados. E hoje esses que saíram, por exemplo, Mato Grosso, a, a, o Maurício, é, a Elaine. São dois técnicos lá que vocês discutem com eles, têm condições, porque já estavam há bastante tempo, receberam bastante informações, capacitações, então hoje o quadro mudou e vocês estão sendo capacitados também, então já está uma equipe mais avançada, maior lá dentro. Então a gente vê hoje, o caso da MAPA, nós temos mais representantes aqui, tanto do IEF é, aqui presente e tem outros que já foram capacitados também. Então, assim... A consolidação do, do treinamento é muito importante e agora a gente vai ter amanhã a gente vai ter uma reunião muito importante, espero que todos possam participar para contribuir bastante e o planejamento eu acho que tem a gente, amanhã a gente discute mais mas eu acho que tem que focar justamente também em aproximar esses setores produtivos a academia, pesquisa isso é muito importante para a gente junto buscar é, soluções para o que a gente é, tenha que discutir, seja em nível de normativa, seja em nível de execução na prática, no campo, para a gente tirar é, o, o lenço do cabelo de freira também, é. é, então, para a gente poder ver de fato o RED baixando não somente no Acre, que já tem é, resultados práticos, mas que outros estados, não somente o Brasil, também de outros países, possamos. Também dizer, não, já temos exemplo conseguimos finalmente, um milhãozinho aqui já ajudaria bastante. Na MAPA, né, eu digo, nossos orçamentos estão é, bastante deficitários. Mas é isso, acredito que sejam essas contribuições. Esse é meu terceiro treinamento e o que todo mundo falou, realmente, o crescimento é visível. Quanto mais a gente aprende, mais eu vejo que a gente ainda está engatinhando no Mato Grosso, apesar de vocês verem que a gente está com uma lei aprovada, várias coisas já acontecendo, mas ainda precisamos avançar muito. É, essa palestra de hoje de manhã, essa mesa redonda com o setor produtivo, que sempre foi o vilão da história, foi muito, muito interessante, mudou a forma dos órgãos ambientais, dos gestores ambientais olharem essas pessoas, que realmente eles também estão esforçando, não estão, estão é, medindo esforço para conseguir conter o desmatamento e eu acho que é por aí. O Felipe, fiquei emocionada de ver o trabalho de vocês, é muito lindo, parabéns, é um exemplo a assim, ser seguido. A informação para vocês é o seguinte: Paragominas tem o dobro da idade do Topantins. Quase o dobro. 45-46 anos. O Topantins tem 25. Então, tudo lá no Estado, a gente está aproveitando os pontos positivos e negativos. A gente pode não errar como os outros, né? E, pela inexperiência, cometer novos erros. Mas está se tentando trabalhar num tripé básico, que é o social, o econômico. E ambiental, né? o agronegócio, o setor produtivo, lá é vocação. Nós temos 80% de floresta de Cerrado, Campo Limpo, Campo Sujo e 20% só do bioma Amazônico, da floresta Amazônica. Então, a secretaria nova, como falei, as políticas estão sendo realizadas, que foram construídas sem envolvimento, né? os entraves institucionais, legais, também estamos contratando consultorias, como os outros estados fizeram, né? É, e vou buscando né, esse movimento, trabalhar, é, para o que Parabobinas fez, buscou uma nova racionalidade ambiental, então, com a educação para a sustentabilidade. Isso tem que ser feito a nível municipal, a nível regional, estadual, e quem sabe aí a União percebe que a montagem dessa construção, dessa estratégia, precisa conter esses elementos todos subnacionais, e regionais e municipais. então isso foi muito interessante, como todo era o treinamento do GCR, já, já estou há dois anos né, acompanhando e multiplicando. Esse mês fizemos dois cursos, né, patrocinados por uma, um recurso que nós conseguimos, do, do fundo, eh, na área de agricultura, pecuária. Quando não tínhamos, fazemos parceria com outros, né, realizando né, uma série de, de outros projetos. E principalmente na construção da política pública. O Endo falou de gerir. Gerir é importante, mas você é gerir com efetividade, nós temos que também construir a política pública dentro da nossa realidade possível. É, agradeço mais uma vez o Elizan pela gestão e a construção desse evento. Estamos animados para o próximo. Acredito que a reunião de amanhã, que o preto falou, era é específica do, do pessoal é, do, do, da representação oficial do GCF. Né? E, e ali vamos decidir o nosso calendário para o ano que vem, as a atividade, difusão, a comunicação, do que é o RED, o que a gente precisa fazer para envolver a comunidade. E desejo a todos vocês do Pará um bom retorno, aos colegas de outros estados. Tá? Uma boa noite, obrigado a é, que, que todos apreciaram o treinamento. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz também de ter experiências tão vanguardistas sendo compartilhadas nesse, nessa sala. Eu tenho tido a oportunidade de interagir em outros fóruns e eu vejo que é, é, o nível dos palestrantes que estiveram aqui são de fato pessoas, né? alguns deles estavam lá para um evento do Alborno Rio de Janeiro, então é, é super legal ver que a gente está conseguindo proporcionar é, esse tipo de envolvimento. E assim, uma mensagem que me marca né, foi. Quem falou do, quando o, o cara, da, o Yuri, comentou a oportunidade de estar aqui na frente dos estados? é O Greta falou, né? Com certeza é por isso que eles vieram, entendeu? Não foi porque a Luísa foi simpática no e-mail ou porque a gente conhece eles de outros canabais, Eles vieram porque de fato viram uma grande oportunidade de conversar com os estados e talvez aqui iniciar. Né, uma aproximação para, de fato, criar programas é, em parceria. E é isso que eles estão esperando, não tenho dúvidas, né? com exceção, talvez, é, de Paragominas, que já tem aqui um relacionamento muito forte com o governo todos os outros, eles têm essa esperança, então, de verdade, né, conversaram com a gente por e-mail, de verdade, interessados em explorar mais essa agenda. O, o, o abacaxi que a gente falava ontem, ele tá está aí, precisa ser descascado. Empresa descascada, ele tem que ter uma aliança não só dos Estados, mas desses outros atores que são, de fato, importantes, que nem a, a observatório do Clima. Eu conversei com o Carlos Rito, está tudo certo já, para que no nosso evento de Lima, o Observatório do Clima seja um parceiro, e com isso vem mais de 32 organizações da sociedade civil que são referência na agenda de clima hoje, e por aí vai, né? Todas as outras. Agora, o desafio está aí, eu já queria então aos os Estados é Agradecer por, por todos estarem aqui e me desculpar por não poder estar presente amanhã na agenda de trabalho, mas a Luísa já está, inclusive, mais é, capacitada, empoderada sobre a nossa agenda de certo do que eu mesmo. Então, a gente já alinhou bastante sobre isso. Então, eu só espero que amanhã, de fato, a gente trace essa agenda de trabalho. Eu fiquei muito feliz com a proposta é, acho que o Gretel também fez de desenhar o, o treinamento do ano que vem para ser um treinamento em, em, em, em marketing ou em comunicação para simplificar a comunicação sobre a rede para poder cada vez mais é, captar a vontade política dos governadores, captar o investimento de doadores, captar a aproximação do setor privado e assim por diante. Eu acho que tem que ser nesse caminho e já fica aqui uma sugestão de que a gente faça isso como agenda de trabalho. Eu acho que talvez é, é, é, todas essas reuniões foram bacanas, realmente o grupo evoluiu evento após evento, mas talvez é o momento de, de fazer assim um, um treinamento barra consultoria. Entendeu? Que a gente saia do evento desse, cada um já com o seu, sei lá, plano de marketing, chame lá como é que for, mas uma proposta. A Luísa vai apresentar amanhã o resultado do nosso levantamento do, de necessidades da Winrock, então isso aí já é um insumo tremendo para fazer esse plano. Trazendo é, uma estratégia de comunicação boa, a gente consegue, de fato, gerar aí um documento a ser é, distribuído como um mecanismo de captação de recursos, seja via fundo G7 ou seja via os mecanismos que os próprios estados vão buscar individualmente. Mas eu acho que o caminho para o próximo jornalismo tem que ser esse.